E aí, galerinha do YouTube, beleza? E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos gravar um eu vídeo. Então eu vou começar jogada, aqui a partida, né? Nós estamos com a mesma skin. Vamos jogar aqui. Vamos começar. Espera aí, cancela, cancela, cancela. Porque eu quero fazer uma coisa aqui. Vamos jogar aqui. Eu vou pausar o vídeo até a hora do, do jogo, tá, gente? Eu também, é. gente. Tchau. E aí, gente, voltamos. Então... Ah, eu vou deixar o canal do meu amigo na descrição. Vamos cair aqui em grevinharde, tá bom? Fica bem pouquinho a gente. Vamos cair aqui em Grevinharde. Eu volto quando eu pular, eu viu, gente? Acho... Gente, voltamos. Então, bora voltar mesmo. Gente, eu vou tentar bater 15 quilos nessa partida. Gente, eu deletei meus vídeos na partida anterior, no, no can canal. Se você estiver gostando do meu vídeo, não deixa o like, não deixa o like. Deixa o like, se inscreva, aperta o sininho. Vou pegar o cogumelo mesmo notificação. Que já entrou. Tá Tô tentando trazer vídeo todo dia. Galera, se eu conseguir trazer vídeo todo dia. tão pensando ainda nisso, e né Gabriel? Deixa eu tentar. Dois UMP, hoje, vai cagar. Então, tá, arma, Gabriel. Repetida A meta de like é 10 A meta de like no meu é 5, gente Gabriel, tem uma arma aí? Vê se tem outra, pau? Porque tem uma repetida aqui Eu não gosto de ter arma repetida, não Não, não tem Aqui, ó, colete colete, colete, colete, colete Eu não tenho arma, não Colete Eu tenho colete aqui. Cada um está gravando no seu próprio canal eu, Ó, no meu canal Ó, já deu um travadinho mais. Ai, ah, já peguei aqui uma... Eu gosto de jogar com ela. Gente, eu vou deixar o canal do meu amigo na descrição, viu? Pra eu quem vou quiser. Vou deixar o canal do meu amigo na descrição. Tá Mesmo no canal dele, o canal dele é muito bom. Ele é de também. Tipa de jogos variados canal. também. Às vezes eu trago outros jogos. Tipo, quando eu trouxe Minecraft e já trouxe vamos também ele, Brown né? Stars. Vamos pra pique? Agora vamos pra pique aqui. queria trocar essa arma, porque eu ia usar a mesma eles, lá, isso aqui. Com 10 likes, só tô com submetralhadora, meu. Deixa algum. algum bem, gente Eu volto quando eu. Fazer. Gente, nós voltamos quando nós chegarmos em pique, tá? Tudo bem? Tô... Gente, achamos uma pessoa. Deitei um, gente. Deixa quatro fica comigo. Detei. Roubou-me aqui, o ladrão. <risos> não, não fui eu que roubei aqui, não. Tem outra pessoa lá. Ma Vou matar, vamos. Já era. Cadê a outra pessoa? Acho que fizeram na uma... comida. Ai, mira 4. Eu tô com mira 4 no meu. Ah, tudo aqui, ó, tudo aqui, ó, tudo, tudo ai, aqui. Matei três aqui já. Ai, é só coisa gostosa mesmo que tem aqui. Gente, eu já tô assim, já tô bom. Já matei um já, gente. Só, só seguir aqui pra... Aqui tem uma arma de duas bocas, viu? Só de headshot tem um... Uma... Headshot Head short, Né, Gabriel? Quer alguma coisa aqui? Aqui tá cheio aqui tá bom. Gente Eu vou pausar de novo Pra quando eu chegar e pique já... O vídeo não demorar muito Gente, já chega e me pique Aqui tá aqui cheio é Aqui tá cheio Aquele lado de cima é o meu. O de baixo é o meu. Tem dois de baixo, ó. É. Cadê? Aqui o de cima. Eu gosto de só dar headshot mesmo. Headshot, que nem diz tu. Ah, vai cagar, meu. Eu vou finalizar as filhas da mãe. Finalizado. gente tem atrás também. Qualcaria é essa? Tem uma pessoa ali. Cuidado. Ela vai me vir aqui pra trás. Pronto. Meu amigo tá fazendo uma limpeza ali. Tu mata quantos? Cinco. Vou ver se tem grosa. Tem que ter grosa. Só que a minha arma preferida do jogo é grosa. Tem que ter grosa. Não tem não né, gente? Não. Matei um já. Fica matando as pessoas aí que eu tô cobrindo aqui. Eu tô vendo sem tem grosa ali naquele. drop. Vem pro drop. Vem pro carro. Vem pra pique, Gabriel. Pra pique. Tem um monte de gente aqui. Pera aí. Eita. Eu pauso, gente. E quando nós chegar no Airdrop eu volto. Gente, o Airdrop não tinha nada. Era um Ai, vazio. Bora fugir da pique. Gabriel, tá sendo engolido, é? Não. Pegar aqui a.. Ah. Pensava da Angrosa. Angrosa é a minha arma favorita do jogo. Ai. Eu quero me tacar aqui no um pinzinho nessa daqui. Que nem, né, galera? Nós vamos matar aqui, nem. Oh, troquei por uma outra arma. Que doido. Gente, eu volto quando tiver muita gente Porque eu não gosto de gravar vídeo Gente, voltamos Eu tô aqui, ó, no drop Vocês viram a explosão? Aqui tem outra coisa Ô, oh, gente, matei Aqui tem outra gente, gente eu vou ruxar É pra cima Você é doido? Gente, eu matei 10 Eu matei 6, já tem que ter uma grosa. O meu passinho aqui gosta de grosa. O passinho só come grosa. Tem capacete aqui. Eita, dele? tem uma grosa aqui. Me dá a grosa, dele. Pega lá. Que porra de grosa. <risos> Ele, Ele <risos> me trollou, galera. Cadê tu, hein? Safado. Cadê aqui, safado? Vou matar de fama. Nem que eu tenha que morrer. Aqui, tu. Não serve, é hein, viu, Gabriel? Eu não gosto... Pera aí, que eu vou chamar um drop. Se minha é grossa, é minha. Vou ficar aqui esperando. Deita. Sentado. Quando chegar o drop, eu volto, gente. Gente, já tá... Quase terminando o vídeo, viu, gente? Tem muito... Vai ter muito corte, porque isso é uma partida muito longa. Vai mas... se muito longo então... Coisa, vamos procurar as pessoas, né? procurar mesmo. Olha, ele já tá chegando. peraí aí que já, já vem gente. Eu vou pausar por enquanto. Gente, voltei. Eu achei a pessoa. A última pessoa. Vamos, vamos, vamos. Não, rouba o meu aqui, o Gabriel. Boiá, gente. Matei, gente. Então, tchau, galerinha.